E aí pessoal Word 0 na área, beleza galera Seguinte, mano, mais um EP De Gangsta New Orleans Mano Vamos fazer alguma missão aqui Deixa eu ver essa daqui do e -Man. Temos um avião pra pegar Literalmente, essa daqui eu já fiz Eu acho que são missão Missões fixas, essa daqui é Missão história, né Temos que mostrar Quem manda na cidade Deixa eu ver essa daqui Saudações, mestres da libertação. Dei uma passada pela cozinha. Tô bem confuso nessas missões aqui. Não, não são claras o que é missão... modo história, o que é missão secundária. É uma loucura, né, mano? Essa daqui. É, tá dentro. Bom, vamos fazer essa daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma para cá. É bem confuso aqui as missões, galera Vamos ver esse pote de... aqui, primeiro, né? Da recompensa diária Pode ser algo útil para nós Vamos abrir Interessante. É, Tá E vamos obter esse daqui também Fazer a ligação Abrir Uma granada, beleza Beleza, que é um miserê do caramba esse jogo, né, galera? Bom, vamos fazer esse daqui. Hora de vencer. Aqui nessa mesa de bar. Bom, vamos fazer esse. Vamos fazer. Não, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem algo errado, mano. Qual que são as missões? Ó, oh, tem outra aqui. Vamos ver esse daqui. Isso daqui... Tem muitas missões, mas não dá pra saber o que é modo história, mano. Tá, vamos fazer isso daqui, vai. Beleza, tá. Vamos lá. No Gangster Vegas mostra, né? Tudo setado bonitinho, que é modo História, que é missão secundária, etc. <risos> Não, essa missão aqui a gente já fez Essa missão a gente já fez, mano Que loucura, calma aí Não, não vou fazer essa missão novamente Cancelar missão, sim Continuar nossa, que loucura, mano. Ele tá mostrando missões já feitas, tá ligado? Como assim? Você faz as missões e... Ah, tá, tá. Calma, calma, calma. Entendi, entendi, entendi, entendi. O que tem o, ex... o... as estrelas é o que eu já completei. Tá, esse daqui é... Esse, a gente também já completou essa missão Mano, eu tô confuso, sério galera Tô muito confuso nesse jogo aqui Puta confuso, mano Ah, esse daqui, beleza Esse daqui não fizemos Então vamos fazer esse daqui que loucura galera, vocês estão brisando assim como eu ou eu que tô brisando mesmo? Comenta aí, porque pra mim, mano, ajude a colocar o juiz corrupto na cadeia. Meu Deus, somos é, assaltantes de banco, os caralho a quatro, e vamos, estamos preocupados com o juiz corrupto. Que lindo. Siga Allen. Ah, você tá correndo meio cagado, né? Estamos num pântano. Olha que da hora, galera! Quem tá curtindo a série, deixa o gostei, tá? Para fortalecer, mano. Eu vi que tem vídeos que não tá com tanto likes quanto views, hein? Aí é fogo, hein? O oh, racazona, hein? Mano, que brisa, né, esse jogo. A Rainha Voodoo. The, uh, the Judge Tarpon estão começando a ou desaparecer completamente. Precisamos entrar no de ou o vai continuar a A única coisa é não sabemos quem Talvez você que loucura. Great. Aí, vamos de barco. A música. Quendrick Lamar, mano. É comendric Lamar, se eu não me engano. Espero que não ferre com os direitos autorais do meu vídeo. Era pra subir aqui, né? Era pra ser tipo uma chegada bonita. Mas não foi, mas beleza. Vá até Marina. Bora até Marina. Eita, fazendo uma cumba. É tiro, galera Aê, protegemos a testemunha Pensei que a mulher tava fazendo uma cumba, mano Olha lá Ela tá muito louca de bala, mano Essa mulher Vamos então, né Vai ter uns caras seguindo a gente Achar o caminho, achei. É, mano, você é feroz, hein, menina. Que se aprontou, hein. Oh, shit. Os caras bloquearam tudo aqui. Bom, chegamos. Yo, it's me. Nice work keeping the witness alive. She testifies this afternoon, so... Judge Tarpon won't be barking up our tree anymore. Elen, out. Hum. <risos> que brisa, mano, foi essa missão. Missão completa. Da hora, da hora. Nossa, quanto item. Beleza. Pote de espírito. Beleza. Beleza, beleza, guys. Mais uma missão completa, mano. Espero que vocês tenham gostado. Dessa missão eu gostei. É... Mas ainda tá travando, hein, mano. No meu iPhone. Isso é louco, mano. E eu senti falta também do aplicativo nativo de gravar, né. Assim como tem no Gangstar Vegas, que é... Bem melhor, qualidade é bem maior Mas espero que vocês tenham gostado E continue apoiando a série se você não é inscrito, se inscreva E mano, olha aí a playlist aí Que tem já vários vídeos gravados Tá ligado? De Gangstar New Orleans E Gangstar Vegas E depois que eu zerar os dois Eu vou fazer do Gangstar Rio Mano, deixa eu dar um grau nessa moto aqui Então galera, não mais é isso Tamo junto Valeu, falou, eu fui Piu